Alô, seguidores, é Remix ar e hoje nós estamos aqui, então, na sede da Justiça Federal, que está para o seu segundo endereço aqui no município de Mafra na rua Coronel José Severiano Maia, em frente ao fórum do município, para uma localização mais exata para os nossos seguidores. Quem conversa conosco, faz esse registro, é a doutora Érica Giovannini, ela é diretora do fórum de Santa Catarina, que conta para nós, então, esse momento, uma aproximação ainda maior com a comunidade, com a região. Olá, tudo bem? Olha, é um momento muito importante para a região, porque é uma troca de sede, para uma sede melhor, mais bem localizada, que possa bem servir a população de Mafra e região, Rio Negro também. Então, hoje é um dia de festa, né, que todos é, que possivelmente poderão vir aqui. Hoje nós ainda estamos na pandemia, então a cerimônia vai ser pequena. Teremos a participação de apenas algumas autoridades presencialmente e as demais ficarão através do Zoom participando. O que ganha a, a comunidade, a região? O que ganha, na realidade, as pessoas com essa uh, troca mais centralizada, na realidade, da Justiça Federal? Mais proximidade, porque justamente, como o senhor colocou, em, é, em frente à Justiça Estadual, tem o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Então, é um local em que os órgãos públicos estão concentrados em mafra. Então, isso facilita o acesso, mais conforto. Então, o local tem é, todo com internet, é, computadores, e muito bem feito pelo, pelo proprietário aqui da região, que atendeu a todas as exigências da Justiça Federal. Doutora Érica, a senhora, claro, vem hoje para essa inauguração é, dessa sede, segunda sede na realidade, como já destacamos. E a partir deste momento, após a inauguração, como vai ser esse expediente e quem assume no seu lugar? Quem assumiu o meu lugar aqui, é que sempre, sempre esteve tocando a vara, é a doutora Stephanie, que é a juíza federal substituta e diretora do foro em exercício aqui em Mafra. Então ela segue trabalhando já, a partir de hoje, na sede nova. Tá certo, muito obrigado à doutora Érica Giovannini. E agora vamos conversar então com a doutora Stephanie Willy Gomes de Godói, contando para nós... Como é que é essa sequência de expediente? Um expediente numa sede nova, mas na realidade esse expediente ele continua porque vem de outra sede aqui no município. É isso mesmo, doutora? Perfeito, Márcio. Boa tarde. A Justiça Federal ela já está presente aqui na cidade de Mafra desde 2005. Então, na verdade, o que nós temos agora é essa alteração de sede, com um, um espaço é, mais próximo da população, um espaço é, mais central, de fácil acesso né, às linhas de ônibus, em frente ao fórum, próximo ao Ministério Público, de modo, a, de fato, facilitar o acesso da população à Justiça Federal. A sede também ela é completamente adaptada, segue todas as normas de acessibilidade, desenho universal, adaptação, para que nós possamos bem receber a todos os cidadãos e cidadãs de Mafra. Doutor, aproveitando, claro, que só para nós aí reafirmarmos o expediente da Justiça Federal quanto ao momento de pandemia, uhum. como é que ele segue? Vai ter alguma alteração? No momento, né, nós seguimos a, a orientação que vem do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a normativa da Corregedoria. Então, nós seguimos trabalhando com expediente um pouco reduzido, né, com um número reduzido de funcionários, mas estamos é, com, com atendimento normal, com atendimento é, presencial apenas em um número reduzido. E existe um escalonamento programado para que o retorno é, gradativo, a ampliação gradativa é, desse atendimento presencial seja feita a partir do próximo ano. Doutora, e quanto ao recesso de final de ano, o que, que já podemos deixar. É, de aviso a, aos nossos seguidores quanto ao expediente da Justiça Federal. Certo. É, quanto ao funcionamento da Justiça durante o recesso, nós funcionamos em regime de plantão, né, um plantão regionalizado. Então, sempre vai haver um magistrado que está respondendo pelas demandas urgentes, pelos casos urgentes. Os telefones de plantão estão disponíveis na página da Justiça Federal de Santa Catarina e podem é, ser acionados, acessados a qualquer momento, caso haja alguma demanda urgente que precise de decisão imediata. Doutora, muito obrigado pela atenção. Muito obrigada. Aos nossos seguidores do RMX no ar, portanto, o registro, a nova sede da Justiça Federal, agora aqui na Avenida Coronel José Severino Maia, em frente ao fórum aqui do município de Mafra à disposição, então, como o expediente já foi falado pelas doutoras, segue normal só em nova sede. A outra sede era no final da Rua Tenente Arihau, lá no Alto de Mafra. Hoje, com esse endereço novo, é o registro do RMIX no ar, que tem o apoio desse Cobre é de Norte. São mais de 5 mil associados, faça parte você também. Contamos com o apoio de nobre ofício. Se você tem problemas residenciais e industriais, a solução é a nobre ofício. Papatudo, papando sempre os melhores preços e na Rua Dr. Wanda do Amaral, número 100, no município de Rio Negro, você conta com os profissionais da clínica odontológica Romanhã.